chegamos ao último vídeo dessa websérie A Jornada do Despertar E para esse último vídeo Eu deixei algo que para mim é tão importante Que é o último ponto de vista Já que o olho alterado tudo altera Como será que tudo se altera diante do ponto de vista máximo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 Última oportunidade hein? de te lembrar de através desse clique aqui, deste link Clique aí e você vai ter acesso a oito vídeos que eu fiz sobre meditação De uma maneira bem prática, colocar a meditação no seu dia a dia, ok? E falando em meditação, eu comecei a praticar meditação, eu tinha 13 anos quando eu comecei a praticar ioga E a princípio, a minha professora disse meditação é parar de pensar Então eu tentava, e tentava e tentava parar de pensar mas os pensamentos estavam sempre ali E com o tempo, eu percebi que os pensamentos estariam sempre ali porque é isso que a mente faz a mente cria pensamentos e a meditação, então, se tornou tentar ir além dos pensamentos Com o tempo, inúmeras coisas da vida, inúmeras experiências foram conduzindo essa minha consciência, esse olhar para um outro lugar Até um ponto em que tantas coisas que eu tinha aprendido na vida tantos conceitos tantas ideias foram, pouco a pouco, perdendo sentido E o que ficou de verdade foram as coisas simples como ir para a natureza como estar com os amigos comendo uma comida gostosa, saudável como observar uma paisagem bonita, a companhia de alguém ou até mesmo só respirar E coisas que as pessoas julgam muito importantes foram aos poucos perdendo essa importância E às vezes eu falo isso aqui no canal e as pessoas me perguntam né? me mandam mensagens mas como assim não tem importância? mas como eu lido com isso, e com aquilo e com aquilo outro? então a gente vai fazer aqui um exercício o exercício do grande paradoxo porque nós somos o Eterno nós somos, de fato, aquele eu que é único em mim, em você toda a humanidade, em tudo que existe Isso é o que somos de fato Mas a gente está aqui vivendo o sonho da existência dentro de um personagem dentro desse videogame dentro dessa história E a gente quer ganhar o videogame, né? A gente quer passar todas as fases A gente quer viver a história da melhor maneira possível portanto, simultaneamente, duas coisas acontecem A importância do jogo e a não importância Simultaneamente, a gente precisa se relacionar A gente precisa cuidar da saúde A gente precisa ganhar dinheiro A gente precisa cuidar da família e da gente Isso tudo e, simultaneamente, Nada disso existe. E nada disso tem tanta importância. As duas coisas ao mesmo tempo. Viver bem na jornada do despertar é você ter esses dois pontos de vista simultaneamente. Então, as coisas são importantes e ao mesmo tempo não são, a gente tem o ponto de vista do relativo e ao mesmo tempo o ponto de vista do absoluto. O que, que é isso, o ponto de vista do absoluto? Feche os olhos, só um instantinho, só um instantinho e perceba o seu corpo e respire e perceba que a vida habita o seu corpo Você está vivo, tem uma energia circulando por você Você respira e tem uma vibração nesse respirar e você percebe as suas emoções você percebe as emoções que você viveu ontem, hoje mais cedo. E você vai para a mente, a sua mente te mostra imagens de um passado. E você pode sentir arrependimento ou saudade. E a mente te mostra imagens possíveis de um futuro e você pode se sentir ansioso por esse futuro querendo que ele chegue logo ou com medo dele chegar ou não chegar e você percebe que são histórias da sua mente que elas nem existem e você altera a sua consciência, o seu olhar e olha essas histórias de fora Olha só a mente criando histórias Me mostrando imagens do passado Me mostrando imagens do futuro Me mostrando possibilidades Julgamentos Me comparando Comparando os outros Criando histórias e mais histórias E eu vejo E eu me afasto e eu percebo que há um eu que observa a mente. E por um instante eu percebo esse eu que observa a mente. E por um instante eu vou mais longe ainda. E eu entro num lugar onde nada há. Não há tempo, não há espaço, eu me perco no infinito do universo, eu vou além do universo e quando eu vejo tudo isso, eu volto para a minha existência terrena e percebo que importância tem tudo isso? Será que existe? Será que é só um sonho? Então eu volto pro sonho pro meu filme o meu jogo, e diante de tudo que se apresenta, eu busco ter a melhor atitude. Assim, qual é o ponto de vista? Sim, é relativo. Diante do que se apresenta, se eu deixar o meu ponto de vista aqui, só no relativo, eu vou me perder nos meus pensamentos, nas minhas conclusões, nos meus julgamentos Mas se por um instante eu parar e buscar o ponto de vista do absoluto onde a princípio nada tem importância eu volto e sou capaz de ter a melhor atitude aqui e agora Qual é a melhor maneira de passar as fases do videogame É estando no seu centro, em paz Você já tentou jogar pensando em outra coisa? Você já tentou assistir um filme que você precisa ter alguma atitude ali, né? acompanhar o que está acontecendo? E você está nervoso? E você está com a cabeça no passado ou no futuro? Como fica tudo mais difícil? Então, você é simultaneamente o relativo, o personagem E está aqui vivendo, nessa realidade de sonho E simultaneamente, você é aquilo que não tem começo e nem fim Não tem tempo e nem espaço Não tem nem definição Apenas é e quando, ao mesmo tempo, esses dois pontos de vista se encontram, aí sim, você caminha um passo depois do outro, numa jornada para o despertar. Mas que despertar, se você já acordou? Eu espero que você tenha gostado. Dessas nossas conversas, nesses nove vídeos Eu resolvi fazer algo completamente diferente Então deixa aqui para mim o seu comentário do que você achou E deixe também sugestões para novos vídeos, novas séries Sobre o que você quer que a gente converse Um beijo!